Uh, desde já, obrigado pelo, pelo convite para, para estar aqui. Uh, muito, muito resumidamente, eu sou o Rui Barros, uh, sou licenciado em, em Comunicação pela, pela Universidade do Minho. Trabalhei entre 2016 e 2020 na, na Rádio Renascença e desde fevereiro deste ano estou a trabalhar no Jornal Público. Uh, e antes, antes de eu. Dizer, ou seja, antes de fazer aqui um breve traçado daquilo que é, que é a história do jornalismo de dados, uh, em Portugal eu gostava antes de dizer aquilo que eu acho que é jornalismo de dados, uh, porque porque acho que hoje em dia o, o termo é um, bocado, é um bocado ambíguo. Ou seja, eu, eu não considero o jornalismo de dados um jornalista que inclui números nos seus trabalhos, uh, porque isso o jornalismo já fazia há muito tempo e vai continuar a fazer, porque os números fazem parte da nossa realidade, sempre fizeram, portanto, eu não o considero, uh, não considero um jornalista que utiliza números nos seus trabalhos, um jornalista de dados por si, uh, nem considero um jornalista que se dedica quase exclusivamente a números num jornalista de dados. Uh, porquê? Porque, porque isso faria automaticamente todo o, jornal, o, jornalismo, por exemplo, o jornalismo económico, o jornalismo de dados, o que não é verdade. Então, o que é que eu considero uh, um jornalista de dados? Considero alguém que se dedica quase exclusivamente a números, não é especializado em mais nada a não ser dados e tem como a principal função uh, entrevistar bases de dados. Sendo que... que considero ainda como um, aqui um plus ou alguma coisa que, é, que torna efetivamente... Um, um, um, um jornalista de dados. Alguém que sabe programar ou é um utilizador avançado de Excel, tem alguns conhecimentos de visualização de dados, sabe dizer o que é um scraper e sabe para que é que serve uh, e sabe o que é que significa limpar uma base de dados. Um, ou seja, como, como também a Amanda falou um bocadinho, eu considero o jornalista de dados um bocado um assessor do, do, do Computer Assisted assist Reporting, não é? ou seja, do reporter auxiliado por, por computador. Uh, e se calhar estou mais próximo da concepção do que é um, um jornalista de dados, na ideia de um... De lá fora, hoje em dia, já, já, já, inventaram, já inventaram nomes para tudo, mas uh, um journal coder, aquilo também já ouvi falar de journalist engineer, uh, pronto, eu não gosto, não gosto muito do termo, acho que continua a ser um jornalista de dados, mas este é aquilo, é aquilo que eu acho que é um jornalista de dados. Uh, Assim, uma breve história do jornalismo de dados português, sendo que gostava, gostava de dizer que esta isto é, um, é uma versão 0.1, porque é aquilo que eu, que eu, que eu compus com base na, na minha experiência e naquilo que eu, que eu fui vendo, eh, e posso estar a, a ser justo para com, para com algum meio ou para com alguém, eh, mas, mas acho, que é, acho que é fiel à, à realidade. Um, em 2013, Uh, tivemos a primeira jornalista de dados numa, numa redação em, em Portugal uh, que é, foi, é a Raquel uh, ela entrou, uh, entrou na, na redação do, do público uh, uh, ao abrigo de, um, de um programa uh, de formação de jornalistas de dados uh, e fez, fez este trabalho na altura que foi, é considerado um, acho que é o assim, a primeiro a primeira grande trabalho de jornalistas de dados que é publicado publicada em Portugal um, e mais tarde, mais tarde mudou-se para, para o Expresso. Uh, depois entrei eu em 2016 uh, na Rádio Renascença uh, que fiz vários trabalhos estive lá até, até, até ao final, até ao final do, do ano que acabou, uh, a Rita que entrou mais ou menos na mesma altura, ou um bocadinho mais tarde, no Jornal Público, em que trabalhou até ao final do ano passado e depois saiu, saiu e foi trabalhar para uma, para uma empresa tecnológica. E o Milton, que trabalha numa, numa startup, que basicamente utiliza dados uh, para incluir estes pequenos cartões que vocês podem ver aqui no, no, no ecrã de forma automática uh, dentro de artigos. Uh, e o ano passado tivemos a primeira, a primeira nomeação para o Octo Sigma Awards, que é o, no fundo o, o, o uh, uh, do Data Journal Awards. E é isto, <risos> ou seja, Uh, estes são os jornalistas de dados em Portugal, ou seja, entre 2013 e 2020 tivemos quatro jornalistas de dados, uh, sendo que uma delas já não está, a trabalhar como jornalista de dados, um, e é um bocadinho este o cenário que nós temos, ou seja, um, pouca gente, poucos recursos, um, e sem, sem, sem, grande, sem grande investimento nesta, nesta área e com estas pessoas a querer fazer coisas. Uh, são pessoas que estão muito interessadas em fazer novas coisas, mas que acabam depois por não ter uh, um ecossistema a funcionar muito, muito vibrante. Assim, para fazer uma, uma comparação e esta foto que vocês têm à esquerda, foi acho que foi a primeira vez que... Se, que que, que se juntaram uh, todos quase todos, porque falta o Milton ali, uh, quase todos os jornalistas dados em Portugal numa sala. Uh, quando comparamos com as fotos do, do coda vemos que há uma diferença, e obviamente que o Brasil tem uma escala maior, e por isso é, é natural que também possa ter mais, mais gente, mas ainda assim parece-me demasiado desproporcional, uh, e parece-me que o, o ambiente é... É muito diferente e eu vou seguindo um bocado o trabalho que a escola de dados faz e que uh, vendo uh, as apresentações que são apresentadas no PAD BR. Uh, mas parece-me que há aqui uma, uma diferença muito, muito grande. E obviamente que a questão que eu, que eu sempre me coloco é porquê? Não é? Porquê é que, que só temos estas? Estas quatro pessoas, não é, no. num no... de dados, em, em, neste, neste. Uh, Eu tentei, obviamente que isto novamente são, são, uh, são hipóteses que eu coloco uh, e não estão cientificamente comprovadas, mas uh, acho que há aqui um fator muito importante que é uh, o início do e, e se quisermos colocar o início desta nova ideia dos jornalistas de dados, que se começa com o, com o Data Blog do Guardian em 2009, um, ou pelo menos se localizarmos nesta, nesta data, em Portugal não estávamos assim. Ou seja, estava, um dos maiores grupos de média em Portugal estava a uh, fazer um dos maiores despedimentos coletivos. Um, e, e depois tivemos. Uh, anos a seguir tivemos o uh, FMI em Portugal, tivemos um contexto económico muito, muito complexo e os jornais não tinham, não tinham capacidade. Ou seja, no momento, e esta, isto é uma, é uma hipótese que eu coloco, no momento em que nós tivemos, uh, ou seja, em que tivemos o arranque daquilo que seria o jornalismo de dados uh, nesta versão uh, que nós estamos a discutir hoje em dia. Uh, as ajudas assim Portugal estavam mais preocupadas em, em garantir em garantir garantir, né? não sei postos de trabalho e garantir sobreviver à crise, à crise económica e obviamente que se calhar não não era a melhor altura para para pensar ah vamos a isto que o Guardian está a fazer a esta nova coisa podemos fazer histórias com isto hum, vamos investir em alguém com com conhecimentos e capacidade para para, para analisar dados e, se calhar, isso explica um bocadinho esta atraso, ou seja, uh, mas acho que não pode ser só isto, apesar de ser todos os média uh, e, se calhar, e se olharmos para aquelas datas que eu apresentei ali atrás, percebemos que as relações em Portugal começam a contratar os estes dados quando acaba tudo isto, não é? E portanto, aqui, acho que podemos estabelecer aqui uma correlação. Hum... O setor dos está constantemente em crise em Portugal. E, portanto, um, isso também ajudará a explicar as condições precárias não é, em, que, em que essa gente que eu, que eu vos falei trabalha. Um, mas acho que não pode ser só isto. E, e o, esta, esta citação do, do, de uma tese da, da Ana Pinto Martinho, uh, que tentou fazer em 2013 um, um bocado um apanhado de como é que as coisas estavam, ela fala no estado embrionário nesta altura, e eu acho que era mesmo embrionário, mas eu não achei muito a piada esta, esta esta situação dela. que ela, basicamente, nas entrevistas que conduziu com os diretores dos jornais, percebe que a maior parte, a maior parte dizia que um, há uma abordagem específica de jornalismo um de dados, uh, e até falam de alguns exemplos de trabalhos contados. Eu não me recordo de nada nesta altura e acho que não havia nenhum jornalista de dados especializado na, nas relações e portanto das duas ou uma, ou não havia bem a noção do que era jornalismo de dados, e havia aquela concepção de que em números é jornalismo de dados, e acredito que isso possa, possa, possa ter acontecido, ou então era um, era um caso de, de tentar. Uh, Passar a ideia que não, nós estamos bem, nós estamos a fazer isto bem, estamos, uh, estamos, estamos bem. <risos> uh, não sei, pode ser uma das duas. Uh, eu acredito mais nesta, nesta segunda. Uh, e por último, acho que há um, acho que há ainda um grave problema de, de literacia numérica. Uh, a maior parte dos jornalistas uh, treme quando, quando, quando a questão é em números, em matemática, uh, um, a maior parte da, dos, do, dos jornalistas fazem uma formação em humanidades que até então tinha muito pouco de literacia numérica. E quem, e quem ia para o, para o ramo das humanidades um, ia porque muitas vezes tinha medo das matemáticas e achava que Aquilo não era, não era interessante. Não deixa, de ser, não deixa de ser engraçado que aquelas pessoas todas que eu vos falei aqui, uh, pelo menos a Rita, sei que é, a Raquel não sei, uh, fizeram, fizeram formação na área das ciências no ensino secundário. Isso pode ajudar aqui a, a explicar não é que estas, estas pessoas que tinham interesse nisto e que foram por aqui, uh, se calhar fizeram porque já não tinham tanto medo Uh, de matemática como, como, como as outras pessoas uh, mas continua a ser ainda um, um problema grave uh, continua a não ser uma coisa que que, que não suscita muito interesse, que assusta as próprias notas, isso quando se fala de números, quando se fala de, de, de uma folha de Excel uh, há sempre uma insegurança não é, de ok mas eu não sei se consigo olhar para aquilo e uh, e acho que ainda temos um, um grave problema sendo que não há propriamente uh, formação formal na área dos jornalismo de dados um, e aquelas pessoas que eu vos falei fizeram todo, fizeram todas a, a sua formação um, com os cursos do Night Center uh, com muitos dos conteúdos que, que eram publicados que eram publicados online um, e basicamente todos os dias já a errar e a, a, a, a bater com a cabeça contra a parede e a perceber que não sabiam fazer aquilo. Um, isso pode também aj ajudar a explicar aqui um, o estado das coisas no, dos de mudados em Portugal. Portanto, e, obviamente, que a questão que, que eu me coloco e que este, os jornalistas mudados em Portugal se, se colocam é... Bom. E agora? Ok. Sinceramente, não sei. Uh, até porque não vivemos propriamente em, em tempos muito, muito estáveis e, uh, e, e vamos mergulhar nos próximos tempos numa, numa forte crise económica. e Portanto, uh, se é verdade que vimos uma, uma ligeira evolução e se calhar já não estávamos num estado embrionário, estávamos ali nos primeiros, nos primeiros passos e na, na, na evolução e, na, e na, na, na, a desbravar terreno... Uh, Sinceramente, o que virá aí assusta-me um bocado e, portanto, eu não sei, mas se ignorarmos o facto de podermos ter uma, uma grave crise económica que vai afetar uh, muito o, o setor dos média eu noto aqui algumas tendências. Uh, noto, noto que o mercado, de alguma forma, uh, mexeu, se repararam as pessoas todas que eu vos falei uh, mudaram todas de, de órgão de comunicação uh, durante, durante, aquele, durante o tempo em que trabalham com uma de dados. Ou seja, há um, um forte apetite dos meios por este género de profissionais, porque percebem que isto é interessante, isto dá para fazer coisas interessantes. Uh, tenho, tenho, este, tenho a ideia de que há uma maior noção do que é que faz nos linhas de dados. Uh, eu, quando, quando comecei o meu estágio, uh, eu disse eu basicamente eu tinha acabado de sair de um emprego uh, para fazer um estágio não remunerado uh, em jornalismo uh, porque eu precisava dele para terminar para, termi para, para terminar a minha o meu mestrado uh, e basicamente eu cheguei à redação e disse não não eu, eu, eu venho para cá venho trabalhar de graça portanto eu quero fazer isto que eu acho muito interessante ter jornalismo de dados mas não havia bem a noção do que, é que era jornalismo de dados Havia esta noção de que, ok, trabalha com dados, uh, mas quando eu dizia, olha, isto vai-me demorar tempo porque eu tenho que limpar a base de dados, as pessoas não percebiam o que é que isso significava e porque é que um profissional tinha que perder um dia a limpar uma base de dados. Uh, e o que é que isso significava e para que é que isso servia? Ou seja, houve aqui um processo de aprendizagem, que é natural, uh, ao, longo, ao, longo, ao longo dos tempos. Uh, Acho que também queria uh, se aqui uma coisa que é, que é boa, mas também pode ser muito, muito má, que era aquilo que eu estava a falar há pouco, que é a, criou a vontade de ter, uh, de ter o que os outros têm. Ou seja, vemos uh, a Renascença, o público a fazer um trabalho de dados, uh, a conseguir um ângulo original, uh, a conseguir uma, uma forma diferente de olhar para, para as coisas. Uh, e percebemos, ok, eles só conseguem fazer aquilo porque têm um jogo de dados, então eu quero um, um jogo de dados. Isso é bom, porque cria queria aqui apetite uh, para este ano de profissionais. Depois tem o lado, o lado negro, que é o que eu chamo o síndrome de New York Times, que é, uh, estas, estas, estas relações passaram, passaram estes anos todos a dormir, não é? uh, sem fazer um grande investimento, uh, Neste sendo de profissionais, neste sendo de produtores e agora vem um trabalho espetacular do New York Times, e nós queremos fazer isto, uh, nós queremos ter isto, uh, queremos fazer uma coisa assim, uh, eu acho isso muito positivo, acho, acho bom que o jornal queira, ou seja, se o modelo for o New York Times, se o modelo for o Guardian, uh, acho bom, uh, mas quer dizer, Há aqui que gerir expectativas. E, quer dizer, o New York Times faz aquilo porque tem das melhores equipas de dados no, no mundo, não é? Uh, e tem uma experiência acumulada de, desde 2009, ou 2000, ou desde, não sei quando é que começaram a primeira a equipa de dados deles. Mas, mas sim, nota-se claramente que houve aqui um, um trajeto e nós ainda não estamos a fazer. Sendo também que há... Mais, e, parece, e aqui parece parece contraditório com o que eu disse em cima, mas há mais noção do que é que é possível. No sentido de. Uh, ok. Já percebe para que é que serves um scraper, não é? Ou o que é que ele, em teoria, está, está a fazer. Eu sinto, sinto um bocadinho isso. Uh, sinto que. Lá está, que as, quando eu digo, olha, eu, eu para fazer isso preciso de, de escrever um scraper porque os dados não estão públicos. E tenho que, recolher, tenho que recolher os dados de uma página qualquer. Isso vai demorar uns dias ainda a produzir o, o scraper. Mas há esta noção de que vai compensar. Ou seja, okay, o tipo vai perder ali três dias. Que eu não sei o que é que ele está a fazer. Porque eu nem sei o que é um scraper. Mas sei que se conseguirmos aqueles dados podemos conseguir uma história. isto acho que, é, acho que é positivo. E por fim, tenho esta impressão que há... Há uma noção de que é um género de jornalismo que dá credibilidade à marca mas também consegue boas audiências. Há um bocado a Amanda estava a falar que ainda havia um bocado de medo por parte do leitor quando apresentávamos aqueles, aqueles trabalhos e eu concordo com ela, ou seja, concordo que às vezes o, o fetichismo tecnológico dos jornalistas de dados. Uh, sobrepõe-se à construção de uma boa história. Eu concordo. Uh, mas o que eu sinto também é como estes trabalhos são tão fora da caixa, tão originais, não são os simples, uh, e atenção, os simples têm tudo complexo, como, como, como todos os jornalistas sabem. Uh, não é o simples recolher um som, recolher uma, uma boca, recolher um vídeo, recolher um vídeo, como tem ali potencialidades como, por exemplo, a personalização do texto para o leitor, como tem ali o facto de eu, o leitor, poder explorar aqueles dados à minha maneira, eu sinto, pelo menos com os meus trabalhos, que eles conseguem ter uma audiência muito boa, porque as pessoas gostam daquele género de conteúdos. E, portanto, o que eu vou sentir por parte de quem gera estas coisas é que há uma noção de que isto dá credibilidade à minha marca, porque é inovador, interessante, uh, é, é a última bolacha do pacote. Uh, mas, por outro lado, porque, que isso não impede que ele só faça o texto chato, que vai ter 10 leitores e não vai interessar a ninguém, mas dá-me credibilidade como marca. Acho que há ali um equilíbrio interessante, que eu sinto, sinto que as pessoas uh, percebem, percebem isso. Pronto, uh, acho que consegui traçar aqui um, um panorama uh, muito rápido daquilo que é, que é a realidade portuguesa. Uh, se, calhar, se calhar não fui. Se calhar de alguma forma posso ter sido injusto na forma como, como, como eu tracei as coisas, mas acho que, é, acho que tentei ser o mais fiel, mais fiel possível. E se tiverem questões para mim ou alguma coisa que queiram me perguntar, uh, estejam à vontade.